Sabe a diferença entre rinomodelação e rinoplastia? O que é feito na harmonização facial? Médicos ou profissionais da área da odontologia? A rinoplastia é um procedimento feito por médicos, por cirurgiões plásticos. E a rinomodelação é feita pelos profissionais da odontologia, aqueles que trabalham com a harmonização facial. Na rinomodelação, nós podemos usar diversos materiais. Nós podemos usar o ácido hialurônico, os fios faciais e a toxina botulínica. Mas o que fazemos na rinomodelação? Você sabia que com os fios faciais nós podemos tracionar o nariz e empinar ele um pouco? Também podemos, com o uso do ácido hialurônico, empinar a ponta do nariz, corrigir pequenas imperfeições no dorso do nariz. Usamos fios faciais também para fechar a aba enfim podemos mudar muito o aspecto do seu nariz isso incomoda você saiba que nós temos como resolver isso com tranquilidade e com um pós-operatório aceitável você pode sentir um pouquinho de incômodo mas nada fora do normal vai usar um curativo de demora até para lembrar você que você não pode ficar coçando o nariz naquela delicadeza que normalmente nós fazemos então Fique tranquilo, porque como eu sempre digo, beleza aliada à saúde. E esses procedimentos de rinomodelação, eles podem ser feitos com segurança e resolver esse problema que tanto pode te incomodar, não é?